Vai começar a vender açaí ou já está vendendo e quer algo ainda melhor? Que tal contar com o Açaí Monmai? A Monmai é uma marca com raízes no surf, mas com um objetivo maior. A busca pela qualidade de vida. Hoje o Açaí Monmai está em mais de 100 cidades, 26 distribuidores, 1.200 pontos de vendas e expandindo cada vez mais. Estamos oferecendo ao mercado um produto 100% natural com um processo diferenciado desde a colheita até a polpa com uma fórmula exclusiva que proporciona maciez e qualidade única. Este produto chega até você em duas apresentações. O Açaí Natural Wave, com maior concentração de polpa que a média de mercado, mais macio, sem glúten, sem lactose, sem gordura hidrogenada. E o Açaí Sordê, nosso produto premium, que conta com ainda mais benefícios, tornando-o simplesmente único no mercado. E as vantagens não param por aí. Também terá suporte e parceria para te ajudar a vender e faturar ainda mais com o Açaí Monmai. E aí, está esperando o que para trabalhar com estes produtos e com toda a força da marca Monmai? Vem falar com a gente!